Olá, meu nome é Diego Silva eu tenho 30 anos, é, sou professor de Física, eu vou aqui falar nesse vídeo, essa novidade, é, falar no meu currículo Vitário. É, caso, caso você seja aluno, é, distribua esse vídeo para, para o seu coordenador pedagógico, o seu diretor, e me ajudem a, a conseguir emprego. É, a primeira coisa que a gente aprende na vida é, é saber vender o nosso trabalho, não ter vergonha de, se, é, de mostrar a cara, de se divulgar. Isso é a primeira coisa que a gente tem que aprender. É, eu, eu comecei minha formação foi no Jardim é, de Infância, Tia Márcia, aqui em Relendo. É, a, a memória mais, mais antiga que eu tenho da minha infância, foi eu entrando no meu primeiro dia de aula, eu fiquei deslumbrado com aquele ambiente, com várias crianças e adultos convivendo juntos. A, é, a matéria que eu mais gostava lá era a de artes, eu sempre tirava 10, e, e o que eu mais gostava assim, graças a Deus eu tive uma infância rica, né, meu pai, minha mãe eles, e minha, meus avós me davam de presente aqueles estojos de giz de, de, de cera, lápis de cor, canetinha para colorir. E o que eu mais me alegava era quando tinha prova de artes, eu ajudava meus amigos, eu distribuía o material e ajudava eles. Eles não tinham muita ideia de que atividade, de que eles poderiam fazer ou não. Aí eu dava ideias de como que eles poderiam misturar as cores. E eu sempre deixava a minha prova para o final. Eu fazia um, um pouco tempo, eu coloria a, a, a prova e entregava para a professora. A pessoa que mais marcou foi a tia Márcia, a, a tia Ana. Ah, teve, teve algumas, tem, tem, tem várias lembranças assim. Eu era conhecido como pano de chão, porque eu sempre é, voltava sujo e me machucava, me enralava todo uma vez eu furei num riqueiro, é profundamente meu pé e eu simplesmente fui mancando para a minha, minha casa até que minha mãe viu que, que eu tava seriamente machucado quando eu reclamei que tava doendo o é, que que é que que mais eu, eu poderia dizer teve um momento que eu, que eu tive, que, é, tive que ficar na sala da, de uma série acima, né eu estava na primeira e eu tive que ficar na, série de, na segunda série. Eu estava fazendo, acho que uma prova, não sei. E a professora estava explicando sobre divisão, se eu não me engano. Aí, a, a, aí assim, eu parei, prestei atenção. E aí ela fez uma pergunta, ela fez uma divisão, per, perguntou a resposta. Eu fui o único que respondi. Tipo, eu era abusado desde aquela época. E eu acertei. E ela ficou irritada comigo porque eu acertei. Né? Não era para eu estar... Tá, acertando aquilo, mas eu prestei atenção no que ela explicou, né? O que, é que deveria deve ser feito. Uh, depois disso, eu fui na quarta e quinta série, eu fui para o colégio João Paulo I, que fica em Mangueira. É, principalmente quem marcou foi a minha tia Cristina, que é professora de matemática. Eu, eu digo que eu que eu aprendi de aritmética foi com meu avô, né? Ele que me, eu sentava, eu sentava com ele para aprender. A fazer conta, e a, e a tia Cristina, que me ensinou, a, a me, deu, me deu, a vamos dizer assim, um alicerce firme sobre aritmética e geometria, né? A, eu, eu não lembro, mas acho que a só foi depois, né? Mas a geometria, com certeza, foi ela. Depois do João Paulo I, eu fui, eu fui para o colégio subtenente do Clark Pires de Mello que era uma cooperativa militar entre professores e militares. Era, talvez, o melhor... Na época, era o melhor colégio da, é, aqui da região, da Zona Oeste. Ele, fica lá, ele, ele ficava lá em... É, o colégio faliu, né? Por vários problemas, mas na época era um dos melhores e ficava lá em Eldorado na né, Vila militar. É, os professores que mais me marcaram é, foi o professor Walter de Física, né? É, teve o professor Jason, uh, eu estou lembrando aqui da professora Luzia de o Jason é de matemática, o Walter de física, a Luzia de literatura, uh, teve a professora Ana Cristina também de trigonometria, né? um, e naquela época, assim, o que eu não contei na época do João Paulo é que a, a minha tia, ela, ela mandava eu aparecer nas aulas de, de manhã, porque eu não fazia exercício, nunca gostei de fazer exercício eu acho eu, eu sempre achei que os exercícios que a vida nos apresenta são mais importantes que aqueles que são apresentados no caderno ou nos livros são artificiais é... nunca gostei né aí aí por exemplo você vão você vão reparar mais ou menos quando eu fui no o eu eu por exemplo teve um teve uma, uma eu acho que estava na sexta sétima série no... Um, uma prova, a professora deu um, um cubo e pediu para calcular o tamanho da aresta, do cubo. Eu simplesmente usei meus conhecimentos de geometria plana, pitágoras e calculei. Só que não era parte da matéria. Era era matéria à frente da nossa. E aí a professora ia anular. Aí, só que, aí todo mundo ficou feliz. Ah, vai anular essa questão que todo mundo errou. Só que só eu tinha acertado. E aí ela, aí ela pensou duas vezes e falou, não... Eu vou anular mesmo assim. Quase todo mundo me bate por causa disso. Né? Ah, é, eu, eu, eu, passei eu, eu, na, época de, na época de, vamos dizer assim, oitava série e, e primeiro ano, eu comecei a entrar nessa onda de, ah, vou ser militar, vou fazer naval, vou fazer picar. E aí, eu, em paralelo, eu, eu diria que eu deixei de jogar videogame, foi nessa época. Primeiro porque o videogame que eu mais gostava era de futebol, tinha acabado. A, a, o Nintendo não tinha mais pego a franquia da FIFA, aí tinha acabado e aí eu, aí perdeu, perdeu a graça. E depois, e também porque eu comecei a entrar em cursinho, né? Eu, eu entrei no cursinho em Itamandaré, né? eu tinha feito a prova do Naval, acho que acertei cinco questões sem ter estudado em cursinho, né? É cinco, cinco questões, eu, eu não lembro quantas questões eram na época. Eu sei que eu não passei na, nessa primeira, e aí no, no, quando eu entrei no cursinho no primeiro ano, que foi em 99, por aí, 2000, eu, eu tive aula com, poxa, com o professor Rubinho, que todo mundo conhece, é, ótimo professor de geometria. É, nessa época eu decidi, eu decidi que eu ia fazer física, primeiro. O incentivo dele, né? Que ele falava que o físico é o engenheiro dos engenheiros, né? E realmente, assim, eu sempre quis saber a, a, a explicação de, de, onde a, de onde os fenômenos aconteciam. Eu não queria aplicar em si os, os fenômenos, né? Quer saber as explicações. É, e eu lembro que eu tava no eu, eu sempre fui muito leve com ciência. Assim, eu nunca entendi se, se é essa coisa. Eu nunca tinha entendido que ciência tinha que ser dividida biologia, química e física. Eu só fui entender que existe átomo no, no primeiro ano. Então, para mim, é tudo uma coisa só. E ainda acredito que a, a ciência tem que ser tudo um, uma coisa encadeada, não fragmentada. né ah, Eu lembro que eu estava numa sala... Eu, eu decidi que ia fazer física quando eu estava prestando atenção na aula do professor Walter. Ah, e eu olhei para lado, olhei para outro, olhei para trás, para frente. você estava no meio, no centro da, da turma. E eu percebi que só eu estava prestando atenção na, na, sala de, na, na aula de física. Eu falei, pô, tem alguma coisa errada comigo, né? <risos> alguma coisa que, Por que, que só eu que estou interessado nessa matéria? Então eu falei, eu acho que é isso que eu tenho que fazer da minha vida. Né? Ah, eu... Acabou o ano, eu não, eu não passei... Eu, eu fiquei... Eu passei na primeira fase da naval, mas aí como eu só estudava matemática, eu não estudava as vezes matéria, acabei não passando na, na naval... Na picar que era só matemática e portuguesa, eu passei. Eu tive um ótimo professor também, o Baldanza. Eu não posso é, esquecer disso. Ah, ah, cara, como, como posso dizer? Eu não passei, eu, eu fiquei aprovado na IPCA por, por questões de, de vista. O né? é, meu pai entrou com recurso. Eu até poderia ter passado, mas aí lá na, na, no hospital da, da aeronáutica. A, a, a, moça, a moça falou, olha, eu posso te passar, mas daqui a um ano eles vão fazer o mesmo teste e vão te reprovar. Então vai ser a maior perda de tempo para você. Aí eu aceitei, sabe? Eu, já, eu sabia que eu tinha um problema de vista mesmo, eu deixei de lado esse, esse, esse sonho de ser militar. Né? E fui seguindo meu, meu, meu ensino médio. Lá no grupo Até que eu passei, de, eu passei direto na na UFRJ, na faculdade de Bacharel em Física. É, na época era tranquilo passar, tinha bastante vaga, uma nota 4 já passava. É, eu lembro que eu quase zerei em inglês, se eu, soubesse, se eu soubesse que inglês fosse tão importante para a Física, eu estudava mais antes. Mas eu passei e, e eu fiquei em centésimo. eram 120 na primeira turma. For, é, Formaram-se é, 12, mais ou menos 12. Aí você vê, né? Isso, a colocação não quer dizer muita coisa. Eu, eu com, em centésimo, consegui me formar, entende? Muita gente desistiu porque não era aquilo que queria, né? Tem que ter muito amor, né, para fazer física, essa que é a verdade. Né? Porque é um, é um curso muito rigoroso, que realmente tira pra saúde, é complicado. A gente tinha que rever muito essa, essa postura rígida do curso de física, mais pela, pela saúde sabe, mental dos alunos que fazem, é né? muito complicado. É, é, provavelmente, meus problemas de insônia começaram, começaram nessa época. o que, que é isso? Eu não sei se você está gravando, gente. Vamos ver, né? É, então, é, a, eu optei e escolhi pela Feijoca... Um, uma, pela opinião do professor Walter, né? porque na FJ que acontece? Além da, da, da boa, do bom é, conteúdo teórico lá, principalmente, a gente tem um, um, uma carga horária experimental muito grande. Isso aí é essencial para você entender de ciência. Né? E foi realmente por, essa, por esse motivo que eu fiz essa opção. É, lá eu também fiz iniciação científica lá em por volta de, eu entrei em 2003 lá por volta de 2005 eu estava fazendo iniciação científica né eu comecei a ser orientado pelo Stephen Alborn a gente graças a Deus conseguiu publicar o um artigo antes de eu me formar é, de, é, durante o último ano quando eu me formei e depois os três artigos são sobre criptografia quântica né uma um é, um é da PRL, né, que é a principal revista de, de Física, a outra é a PRA, a, e a América é o Physics, que é a é mágica ensino, né, nos Estados Unidos. Em paralelo a isso, eu, eu fazia um, um eu, eu chamo isso de trabalho de extensão, né, porque eu trazia conhecimento, eu levava conhecimento para a comunidade, né, eu, eu Comecei em 2013, assim que eu entrei na faculdade, a ser professor num pré-vestibular da Educafra, que ficava aqui na numa escola estadual chamada Presidente Russo, aqui em Realengo. Eu fiquei durante uns dois anos, assim, eu, eu, eu, tinha uma boa propaganda, eles falavam que o aluno que estudasse lá ia, estudar, ia acabar com bolsas de medicina na, em Cuba, mas tudo mentira do da ONG, e acabou que a coordenadora largou de mão e o que aconteceu? Nós, professores e alunos, decidimos assim, ah, vamos nos organizar, cada um vem no seu dia, dá sua aula e a gente não precisa de coordenador. Até que houve, até que houve uma, essa tentativa, mas assim, a gente começou a perceber que não ia dar muito certo porque faltava, faltava aluno, faltava professor, aí eu junto com outro aluno, decidimos é, coordenar e aí a gente ficou por três anos coordenando, só que dessa vez não foi mais na Presidente Roosevelt. Foi na Universidade Castelo Branco. A gente era o único pré-vestibular comunitário dentro de uma instituição particular, no Rio de Janeiro. A gente chegou a ter 80 alunos. Bom, nesses cinco anos totais, a gente conseguiu votar é, dentro de uma de faculdade pública, no mínimo, 10 alunos. Olha, sem a ajuda de partido... Sem financiamento de nada, a gente conseguiu fazer isso. E com todas as dificuldades que tinha, não acho que, não vou negar que não tinha não. O né? ah, que mais que eu poderia falar? Isso tudo estava em paralelo, né? Junto com isso, eu, eu, eu fui trabalhar com um monitor do sistema PH, né, colégio PH. E lá eu aprendi a ter caquejo com, com resoluções de exercício, né? Eu lembro que no primeiro dia de trabalho eu tive que sentar numa, numa, numa um círculo de 15 alunos, cada um fazendo uma pergunta diferente, eu tendo que responder ao mesmo tempo. E, e, e eu aprendi bastante sobre, sobre física lá, nessa coisa, nessa coisa de pensar rápido, responder. Né? Ah, bom, em, em seguida, como é que eu posso terminar? Ah, eu, eu optei por fazer licenciatura, né? Ah, eu, tinha, eu, tinha, eu pedi demissão no, no PH porque estava atrapalhando minhas notas na faculdade, e em seguida eu terminei e fui fazer a licenciatura. Na licenciatura eu tive uma nova visão do mundo, porque eu tive ótimos professores, assim, o principal deles é o professor José Avenas, de Fundamentos de Filosofia. Tudo que eu aprendi de Filosofia eu deu a ele, um pouco eu sei, né? Ah, tive, tive um professor ótimo de educação, esqueci o nome dele, infelizmente, de educação no ensino, educação brasileira, quer dizer, a, a professora Lídia, que foi minha orientadora de monografia, ela me ensinou muito sobre avaliação, até hoje eu aplico as coisas que ela ensinou na minha sala na minha sala de aula, como fazer uma avaliação diagnóstica, como fazer uma avaliação permanente, uma avaliação informativa decente, né uma prova decente, eu não entendo, ele está marcando que começou uma nova sessão. Deixa eu ver aqui rapidinho. É, não sei o que isso não. É, eu vou continuar aqui e vamos ver o que, que dá. É. E lá eu reapendi, o que eu aprendi, principalmente lendo o Paulo Freire, foi, foi que eu reaprendi a ler. Na faculdade de física, bacharel em física, a gente fica muito focado nas contas. E a gente perde esse hábito de leitura. Principalmente ler coisas uh, além de, de exatas, né? Além de, de física. E eu passei a ler textos de humanas e isso abriu minha mente uh, sobre, sobre a educação, pedagogia, né? Uh, minha primeira minha primeira experiência profissional certa como professor foi sendo é, professor substituto em 2000 e, é, 2008 fui professor substituto na, na UFRJ no campus de, Maca, de Macaé eu, eu, eu dividi minha semana em dois né eu morava lá três dias e o resto eu morava aqui e, e eu não, é, não, não dá pra dar pausa tocando. Não, eu vou continuar. eu Está tocando o telefone, eu deixo até lá. Uh, eu, eu lá eu, eu pude ajudar a formar no mínimo três primeiras turmas, primeiros alunos da FG de lá, né o curso de química, de biologia, farmácia. É, eu fiquei lá mais ou menos, eu fiquei um ano lá, é, conheci, conheci a diretora Cássia, que é, que é um exemplo de diretora para mim. Ah, em seguida, o que, que, que aconteceu? Eu estava terminando a minha monografia, demorei bastante para terminar ela, mas foi, foi necessário porque eu fui aprendendo, é, tendo experiência de vida, para poder até escrever ela. né? Na época, eu estava numa fase mais espiritual e estava conhecendo os jesuítas e a espiritualidade naciana, que é deles. É, e foi exatamente sobre isso que eu falei, a minha monografia, né? a pedagogia deles. Que, na minha opinião, após ela ter sido atualizada, ela é talvez a, a melhor pedagogia pós-moderna que existe. Ah, então, eu terminei, eu, eu, eu defendi minha, minha monografia, mas antes eu tive uma primeira experiência, eu tenho que tem algumas coisas que a gente a gente fala só das vitórias mas eu acho importante a gente também falar das derrotas e dos erros é, eu passei dois anos com é, uma depressão a gente eu tive que procurar psicólogo né e, e psiquiatra para poder cuidar dessa depressão e fiquei afastado da academia desse mundo da, da física por dois anos e foi importante porque nesse nesse nessa fase eu comecei a me conhecer mais, é, é, a tomar, a tomar posicionamentos na minha vida, entende? Eu, é, a primeira coisa, por exemplo, eu fui, eu fui descobrir que eu, eu acompanhava como criança da, da empregada, minha mãe me deixava com ela para ir trabalhar, e isso, isso influenciou na, nessa tendência depressiva que eu, que eu possa viver, ter, e na necessidade de de cuidar disso tudo né ah, mas, mas eu quero também passar essa questão da superação né a gente a gente a vida a vida na é sua vitória superação também eu decidi eu decidi depois que eu melhorei eu decidi passar na, na, de novo para o mestrado em física fiz a prova para o CBPF passei em primeiro lugar eu só tive, eu só tive um mês para estudar praticamente eu só estudei um mês é, isso para mostrar que, que o, a questão, o, o tempo é relativo. Você não, você não precisa de muito tempo para aprender. O é importante é você ter motivação e saber que aquilo é o que você realmente quer. Ah, aí eu passei em primeiro lugar. Né, eu acabei conhecendo... Eu não sei se eu pulei alguma, alguma fase. Não, acho que não. Aí eu, pass, aí, aí eu passei lá, passei na, no CBPF e conheci um professor que me indicou eu, eu ir direto para o doutorado, é, eu, por lei eu poderia pegar minha nota da prova, que não foi tão alta assim, porque a prova foi difícil a beça, mas foi a maior é, entre todos. Eu sempre tive essa, eu sempre tive essa coisa assim, eu não, eu não fui o aluno de maior CR, maior nota, mas quando tinha provas difíceis eu me dava bem, porque eu sempre tentava resolver os problemas de uma maneira diferente. Eu sempre atacava os problemas mais difíceis, entende? Isso me deu um hábito de saber lidar com problemas novos, problemas que ninguém nunca viu, entende? Eu, e os outros problemas corriqueiros, é, a dificuldade é igual com todo mundo, entende? É, é isso que eu aprendi. Então, é, eu, eu prestei o concurso e passei no doutorado. só que dessa vez sem bolsa, né? Eu devolvi todo o dinheiro da bolsa, né? De um, semestre, de um semestre não, foi dois meses que eu devolvi e continuei ingressando no CBPF agora no curso de doutorado. Ah, ao mesmo tempo, eu, eu fui dar aula no Centro Educacional da Lagoa. Ah, não, minto. Minto. Depois que eu dei aula na... Perdão. Depois que eu dei aula na... na em Macaé, eu voltei a dar aula no, no PH. Dessa vez eu fiquei, fiquei também por mais seis meses, só que era 2008, tinha crise mundial e, e eles estavam demitindo várias pessoas. É, tipo, o sistema PH foi vendido para a cultural e, e reduziu para caramba o, o quadro de monitores de 50 foi para 20. Então, assim, eu fui um dos primeiros a ser mandado embora. Inclusive, quem me mandou embora foi. Demitido depois. Né? Mas lá teve, eu tive um, um coordenador, que era consultor de física também, que ele me passou muito essa, essa, essa postura profissional de, de como que se deve portar em empresa. É né? então, o Massa, ele me deu muito essa, essa visão de como é que é ter profissionalismo. Ah, é, em seguida, ainda, como eu estava falando, em seguida eu passei no, no doutorado e e fui dar aula no Centro Educacional da Lagoa. Né? Eu, saí do, eu saí do PH, fui demitido, como eu falei, sem justa causa. E aí eu fui dar aula no Centro Educacional da Lagoa. Eu fiquei por seis meses de experiência. E lá eu pude aprender a realidade do, do jovem da elite. Né? Mas esse, era um público bem diferente. Eram alunos que repetiram de ano em vários colégios é, da, da elite do Rio de Janeiro. E estavam lá para tentar é, terminar né, o, o ensino médio, o sistema de credi, crediável. E eu aprendi muito assim, é, é, é, quando eu estava na licenciatura, eu estagiei também em alguns colégios. Eu preciso falar isso para poder fazer uma, um paralelo bom. Eu estagiei no colégio Santo Inácio para poder ver o como que funcionava. Eu estagiei junto com o professor Fábio, né? E, e estagiei no, no, no Pedro II aqui de Relembo com o professor Daniel, que eu agradeço. Com eles eu, com eles eu vi e, e, e em seguida eu estagiei no Colégio Nicarágua. Olha que coincidência do de destino: o diretor era o professor Jorginho, que era o meu antigo professor de educação física. E quem eu estagiei foi com o próprio professor Walter, que era meu professor de física no ensino médio então com essas três pessoas eu vi muita postura do, dos professores como que eles como que eles sobrevivem nesse meio desse sistema educacional brasileiro né é, e o que eu, eu reparei assim a, a grande diferença entre o o, o o jovem favelado que tem aula na colégio público e o jovem rico que é da elite que, que tem aula em colégio de zona sul a diferença é que o de Zona sul ele ele é treinado a, a fazer é, fazer provas avaliações ah, difíceis e o e o zona, e o, e o pobre ele ele é acostumado a sempre fazer provas fáceis porque ele não tem esse, esse, esse ele não tem essa essa esse exemplo dentro de casa de estudo entendeu Acho que essa que é a falta. E, e o aluno rico, ele, ele também é pobre, porque ele não tem a presença dos pais. Porque eles são ricos, os pais trabalham em São Paulo, trabalham no exterior, estão sempre viajando e não em tempo deles. Então eles são são pobres da presença do pai e da mãe, entende? É, e, e eu vejo assim, então tá um enquanto, porque a educação ela, ela tem que começar pelos pais. É o pai tem que dar exemplo de estudo, não é só o exemplo de o que é certo e o que é errado mas é, é exemplo de, ó oh, meu filho a, a conta é feita dessa maneira a geografia é assim assado, a história do Brasil foi essa entende, o Brasil o, o espaço tem que dar o exemplo do estudo eu penso dessa maneira ah, enfim, aí aí depois dessa experiência eu tive uma experiência bem rápida de um mês eu, eu ajudei um professor lá no, no, no meu antigo colégio João Paulo I, dei um mês de aula e serviu para experiência, para conhecer como é que é a realidade de Bangu, né? E em seguida, depois disso, em 2012, 2013, eu dei aula de novo como professor substituto, só que agora no campus de Xerem. Eu tenho maior orgulho, eu ajudei de novo a, a dar aula aos primeiros turnos lá de biofísica, nanotecnologia. É, biotecnologia, e, e assim, eu tenho o maior orgulho de ter sido, de ter feito parte desse projeto, que é levar a UFJ tá longe, né, o interior. Eu tenho potência de, de ter feito parte disso. É, na mesma época, eu, eu, eu ajudei voluntariamente, é, eu já ajudava, né, eu fazia parte de um grupo da igreja, ligado aos jesuítas, e eu já ajudava em ações sociais, que, que eles faziam, mas, e, as, e ações de formação, né? Mas, é, principalmente na jornada Mundial de juventude, eu ajudei mais ou menos por um ano é, a, na parte de tecnologia e informação. Eu fui voluntário, dentro do, do Centro de Gestão de Riscos, que era ligado a, a, todas as, a todas as agências de segurança, exército, a BIM, a prefeitura, e a parte de internet toda, e eu pude ver, eu pude constatar duas coisas, assim, como que o profissional de TI, ele é importante para que as coisas funcionem hoje em dia, e, e como ele é mal, como ele é mal, mal remunerado, mal, um, mal é, vamos dizer assim, as pessoas não dão valor devido a ele, né, as pessoas ficam achando que ele é simplesmente um técnico de montagem e manutenção, não é isso. Montagem e manutenção é a gente que, que sabe mexer em computador, ele sabe muito mais que a gente. Tem cada detalhe que eu não conheci que eu fui aprender lá, entende? Eu gostei pra caramba, só que aí eu, vamos dizer assim, eu meio que me atrasei no meu doutorado, eu não tava, eu não tava é, me adaptando com, com o professor que eu tinha conhecido, e eu decidi largar esse professor, a gente não tinha nenhum vínculo oficial e, e mudei para a área de teoria quântica de campos. E passei a ser orientado pelo professor Sérgio Duarte. né Nesse tempo, nesses dois anos iniciais de doutorado, eu basicamente fiquei fazendo as matérias. né Então, assim, eu, eu meio que sou a prova que dá sim para você fazer as matérias. Eu não quis fazer mestrado porque eu ouvia dos meus amigos que, e, e via isso, que o mestrado simplesmente era um ano de fazer as matérias e um ano para fazer uma dissertação que, não tinha, que a grande maioria falava para mim que não estava completa, não estava pronta, estava errada, tinha defeitos. Entende? Então, assim, eu não queria participar desse tipo de, de cena. Então, eu falei, ah, eu vou passar logo para o doutorado que, que é nisso que eu quero ser doutor para poder fazer um concurso e ser pesquisador e poder dar minha aula em um paralelo, entende? Ah, então, eu, eu iniciei os trabalhos de mais ou menos em 2014, iniciei com o professor Sérgio, e aí andou, a coisa fluiu super bem. O primeiro semestre a gente definiu a, te, a tese, que é falar sobre amparticlos em estrelas de nêutrons, Amparticlos é um, é nada mais é do que um comportamento novo da matéria em, em dimensões capitais. É, no segundo período, eu no segundo período de 2014, eu sentei para ler os artigos entendi o que é a, o tema. E esse período agora, de 2015, eu estou sentando para fazer as contas. Para poder, no próximo período, sentar para escrever. Se bem que a minha tese já está bem encaminhada, bem escrita já em algumas partes. Só tem que fazer uma revisão e, se Deus quiser, defender em 2016, por volta de março. Entende? Uh, o que mais? Bom, é, é basicamente isso, né? Falta mais ou menos um ano para terminar o doutorado em Física, pela, pelo CDPF. Eu tive essa experiência de um mês aí no, no Colégio Martins. Eu dei aula só no curso, né no vestibular e em aula de ciências, foi uma experiência legal da aula de biologia. Eu acho que eu me esforcei para poder dar uma nova visão de biologia, né? não só aquela visão de decoreba, mas a visão de tentar entender o conceito. Todas as minhas aulas, você que, que, é, que é de RH, que assistiu até esse momento, todas as minhas aulas estão nesse, nesse site de EBSI, ou, ou procura eu, Rodeio Física. Vocês vão achar minhas aulas todas, para vocês me avaliarem. É, eu sou um cara honesto, sou um cara aberto, eu só tenho essa tática, eu acredito que a gente tem que usar a internet para poder é, melhorar a educação do Brasil. É, se Paulo Freire visse isso hoje, eu acho que ele não criticaria. Ele criticava o uso da tecnologia para esconder os velhos os velhos é, hábitos da escola tradicional. Mas a internet não é usar a tecnologia, é semelhante ao microfone. Antigamente as pessoas usavam o microfone para amplificar a sua voz. A internet ela amplifica a nossa voz. E outra, o aluno que, que falta, ele pode assistir a aula que faltou, ou que não prestou atenção, ele pode rever, entende? Há é uma forma de estudo, eu acho que, assim, é, e, eu, e principalmente, assim, é direito de imagem meu poder publicar minhas aulas, entende? Não estou fingindo nenhum, nenhum estatuto de nenhum colégio fazendo isso. Eu, eu, eu queria muito que vocês que são profissionais de educação entendessem esses novos Meios de comunicação como forma de, aprendi de aprendizado, principalmente de autoavaliação, porque eu assisto minhas, minhas videoaulas e me autoavalio, entende? Ah, e, e tem um, um meio de extensão, ah, de estender o meu, a minha sala de aula às redes sociais. Nas redes sociais a gente pode tirar dúvida. A sala de aula é um tempo muito curto, com várias burocracias a serem feitas que não dá tempo de tirar todas as dúvidas. Então, assim, eu eu, eu conselho todos os professores a fazerem isso. Eu graças a Deus para que o, os coordenadores pedagógicos tenham mais abertura, os diretores tenham mais abertura a esse, essa nova prática. Se o colégio não se abrir, o colégio vai vai falir. não. Se ele não sabia esses novos medos, o colégio vai, vai é, perder sua essência. Entende? Se não, já perdeu, né? Então, assim, eu peço a você, que aluno, que professor, que viu esse vídeo, que compartilhe, mande esse vídeo para algum diretor, para algum coordenador. Estou é, sem emprego, gostaria de ter emprego no colégio, mas eu vou continuar com minhas videoaulas é, na, na, aqui nesse canal. Tem um tem projeto de escola artesã, que é um projeto mais para tentar mostrar uma pedagogia pós-moderna aos professores antigos, ah, enfim, eu estou aqui, pode, tem, tem o meu número aqui na, na descrição, tem todas as minha, minhas informações, é só comunicar comigo e, e tenho tempo livre para poder trabalhar em qualquer hora, entendeu? Então tudo bem, fico com Deus e até mais.